É o seguinte, eu vou fazer hoje um vídeo tutorial de h 1 z de como se encontrar. Por exemplo, pra você e seu amigo, Pô, eu quero se encontrar, no dois tá tal. É, vocês vão se encontrar, encontrar pelo Loki. O que, que vocês podem fazer? Porra, Zumbi, deixa em paz. Bate um zumbi! Batendo. Não, não vale. Então, como é que vai fazer? Vocês vão apertar ENTER Quando vocês apertar ENTER Vai aparecer nesse chat Vocês vão dar um barra vai o barra mano. Barra LOC E dar um ENTER Vai aparecer sua localização Vocês vão se encontrar pelo X e pelo Z? O Y não. pelo X e pelo Z. O que vocês vão fazer? Exemplo, tem aqui ó, X menos 3266 barra Z menos 1336. A lock de vocês tem que estar exatamente idêntica para vocês se encontrar. É, Tenta pegar um ponto tipo um ponto de.. Um ponto de, de, um ponto, ponto de referência. É, exemplo, eu estou aqui numa uma pista que tem uma ponte E tem um cara aqui, eu estou aqui hey, hey bro, hey bro Então, aí aqui tem uma oficina E tem um posto e umas casinhas lá para cima E a lock aqui exatamente é X Menos 3.171 O Z Menos 1.410 você vai passar essa lock do seu brother E ele vai vir até você Ou você vai até ele Mas melhor ele vir até você Quando ele estiver chegando, ele vai ver o posto E você vai falar onde você está e pá Pronto, mas não se esqueça Tem um menos, que é negativo 3117 negativo O Z 1410 negativo Quando você está positivo Vou dar um barra aqui Para você quando fica negativo ou oh, quando fica positivo ó oh, oh, agora tá, tá positivo o Z ó oh. não tem um menos na frente tá vendo não tem um menos oh. o X está negativo e o Z tá positivo é só você passar essa nota para as pessoas e, e já era ou você pode vir no navegador no Google mesmo você colocar aqui o H1 e você vai encontrar o um mapa. Ah não, eu fiquei muito errado. Você vai clicar no mapa. Aqui você vai colocar o seu X. Meu X é 17.4 ou 43.60. Ah, beleza. Agora não é vai. Quatro seis ponto seiscentos, Pontos seiscentos. E o Z é o Z é três mil cento e dez ponto seiscentos. Problema Esse é o Z. Aqui é negativo, coloca menos na frente. E dá feed me Aqui é onde coltou. Se você colocar rotation, ele vai dizer para onde você está olhando. Rotation. A rotation é esse ending aqui. 2.925. Ele vai informar para onde que eu estou olhando. Eu estou olhando para a pista. Então se eu ir nessa direção, eu vou para a pista. Vamos ver se é verdade. Vamos dar uma olhada. Pronto. Deixa chama pista. A igreja ali é a pista aqui. É aqui logo abaixo. Então galerinha, é isso Até mais e até a próxima